No. Não me estressa, cê falou a besta, só falou merda ah, Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar você acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, oh, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só do Dudu mano. Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Só botar o pé no acelerador, cê sabe. Essa cidade oh! Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo O piloto da NASA oh, oh, oh, oh, oh. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, eu tô a à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro ah, então... cê é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você ah, é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Então... Oh! Oh! Se eu tô de naveira é melhor você nem brotar Porque se o baile tá comendo e o coro tá dançando o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar tá, tá ligado, pode falar E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco Que é, é eu sou foda e é, pela boca do pé no é, banco ah, ah, Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com ração enquanto vocês iam Perguntando se tinha o um lote de cinco e era da rara Então, tá Dudu se tá marcando de toda que a roupa é outra o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de tipo agôzinho, eu, porque tá da ponte pra cá Eu faço pegar minha, mato mano, não importa meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem placa, pistola com um meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada <tos> Amiguinho, então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é melhor eu só assim. fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o Globo brito. Eu sou superação bota fogo, eu virei nego drama Então, Uou! Uou! É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo negro drama destruir o minha casa Foda-se, eu tenho um para pra me dar várias camisas Uou! Uou! Uou! Mas sabe que minha mente flutua MC do falso entrevistar. Sabe que hoje eu te mando pra lua É que você é muito falhoso e sei que não é da rua Esse é do, do que veio de Hong Kong e comeu um sushi e trouxe a rima crua yeah. oh. Eu tô com uma crua, ela bem temperada com um estilo brasileiro que não gosta Você tá com um abuso, eu tô de gangue, minha filha eu tague Enquanto eu sou fresh e é uma bosta você não tem esse problema mas... Mano, eu sou tudo, porque em qualquer beat que você coloca o Dudu, você forró, oh, o Trap escuta e fala que é subo oh. Mano, sabe que você fala que tá temperada, mas sei que tem limite. Esse cara fala que tempera rima, igual o falando que tá temperando beat. Oh, mas você não tempera nada, por isso que. Você é um animal. Esse MC que acha que trouxe salzão veio na batalha falando quase uma sensação. Matoe tem alguns milhões. Não sou fã do cara, tudo assim. Mas mano, tudo bem. Enquanto tudo também tem right? alguns milhões. Um, um é tô já rima fez por conta desses cara. Falando Mas daqui não é ninguém. É é é então, mas sabe que eu sou mais freestyleiro e bota na cozinha que eu te pé, porque é vítima que você bota, até porque eu sou MC cozinheiro. Esse cara desumilde falando que eu não sou ninguém. Lembra 2006, 16 rap de quinta? Você começou assim também. E aí, sabe mano? é que aqui eu mando a parada? Você começou assim também. A diferença é que eu não tenho um 90 de escada. E também porque você. Corri por mim, o venda também fez o dele, agora a gente começou junto, cai quem tá patamar Ei, você oh. quer desigualar? Mas sabe que ele LF, é agora você se esconde. Quando as batalhas pararam de dar você parou de rimar, eu continuei rimando, agora eu tô onde? Oh. Eu colo aqui, falsidade que você fala nessa fala Por isso que você é nem MC Esse é o Dudu, a hype parou de colar na batalha e eu falo assim A batalha não parou de dar hype Mas quando parou é você que foi e subiu lá nas costas do leozinho Quando eu parei de dar hype pra essa batalha Eu não subi nas costas do leozinho Então tá bom, a gente louça, vai que a ficar o carro e você chegar aonde você tá e não parei com meu som Então eu vou te explicar Mano, eu só subi de nível agora, pode pá Já que você quer continuar no fundo do poço O beat atrapalhou, mas eu deixo você no seu lugar eu apresentação, quem Eu mato, mato esse branco no drill. É, eu acho esse frango no grill. Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo. A situação aqui ficou barril. Porque os moleques é caro. E quando chegou perto do cante, explodiu. Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou no caminhado Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil o no do estado e tu tomou surra é, Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1 Dudu Cante, você perdeu ah, Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala pouco, X1 nunca aconteceu agora, mano, pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode o patruta que eu atinja agora. Pra mim, tudo você fala demais, até onde tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel. Se queria ver uma batalha de nível? Tinha o um Prado e o um Nel. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um couro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei! <risos> Paralho, eu tô na tua frente Kant é, é, é. é competente, tá do peço montro da Eu elite. tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, Kant tá muito fraco, Por favor, quer batalha comigo? Ah, agora tomar ah, no seu cu Eu enfio vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei! Para com isso, eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. Yeah! Em 3, 2, 1, eu faço rápido. Ah, mas gosto que matar esse fraco. Mas na verdade eu achei que tinha vida MC. Mas mandaram do mais trilhão cabaço. Então não tem espaço, eu crio espaço só pra mim. No fim, agora eu vou te asfixiar Porque do do não cria espaço. É tipo o embora, mano, eu crio uma galaxia. Ele me chamou de cabaça, meu mano, olha aqui esse inseto a cabaça é você, Rock Lee, com a cabaça que eu ganho eu sou o cara do deserto Ei, você tá ligado? Ele tá gordinho, parecendo o Free Willy. O Arnold volta pro Espírito Santo e fala Que papo é esse, Willy? Yeah, yeah, yeah, calma aí, calma aí, Willis Eu te ensinei a encaixar no beat E esse cara aqui que tá muito foda ganhando muita grana Mas ainda não se smart fit, pô ah, Tá faltando esporte, com sorte Mas essa aqui é meu, minha obra-prima Peso não importa, isso é muito chato Porque eu sou dobro de peso pesado quando se trata de rima Por que cê tá reparando a minha barriguinha aqui no sapatinho? Togur, ele quer fazer um projetinho? Fazer logo um projetinho pra ir pra academia e dar pro cremosinho, ah. yeah. calma, calma, calma. Agora eu tô ficando à vontade, pô! Então vem! Tira o tênis então! Vem! Ah, ah, ah, ah. Ele manda a própria rima e ele responde, mano, cê dá aula, vagabundo Ele não decora pro Thiago, não decora pro Tiago, Marquezinho, decora pro todo mundo Puta que pariu, que chato Mas agora ele não falou nada com nada Porque ele mesmo que puxou tudo de peso Tá escavando da cadeira de decorada Agora eu tô me achando aqui na levada Meu improviso é tão bom que acham que é decorada Aê, agora cê leva soco Sabe o que eu vou decorar? A cara de soco! Calma yeah. uh. hey. uh. yeah. aí, come three, aí! Come não precisa contar, não precisa contar, não precisa contar, porque isso aqui é muito chato, faz um tempo que eu não acima é, assim. Eu passo dessa base, já que você é tão São Paulo pra caralho, eu deixo a batalha da aldeia na sua face! Hey. Título. Vou pegar o 3 pra ficar ridículo O seu talento é muito pequenínico ah, Tô precisando de um pinóculo De novo ele falando de São Paulo Aqui na moral Quando eu colei no S Eu não vi sua cara na final Aê Eu mando no improvisado Você perdeu na semi Espantei esse arrombado